Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. E nós vamos aqui já iniciando a nossa aula. Hoje nós temos como texto áureo Atos 2.1, onde disse, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. A nossa verdade aplicada diz o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante, um perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Então, é, nós estamos já vendo aqui, tá na nossa verdade, verdade aplicada, existe um plano, tá? de Deus, também acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus. E temos três objetivos. Primeiro, ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Segundo, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E terceiro, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus, ok? Ter referências em Atos 2. 14 a 17 e aí vocês leem, por favor, que eu já vou na nossa introdução. A promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Nós temos no tópico 1, a promessa da vinda do Espírito Santo, e três tópicos, a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância, depois a promessa nas palavras de João Batista e a promessa nas palavras de Jesus. Bom, é, veremos então esse tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu, após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo revelado, ainda nos tempos lá do Antigo Testamento, tá? Então, é muito inter interessante, importante, tá? vocês perceberem que Deus sempre teve um plano tá? de voltar a estar em plena comunhão com o ser humano, né? É, mediante o Espírito Santo. Aí não somente ao fato de nós aceitar Jesus e ter o Espírito Santo em nós quando aceitamos Jesus, mas também a plenitude, o derramamento do Espírito Santo, tá, é, onde o cristão pode experimentar mais de Deus. Através do profeta Joel visualizamos com maior clareza os detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, tá? Estamos falando aqui do revestimento de poder, tá? Deve ficar claro, tá? Que aqui está se falando não de ter o Espírito Santo quando se aceita Jesus, mas de, do revestimento do poder do Espírito Santo, tá? É quando há uma manifestação, né? Do Espírito Santo na nossa vida. É, Joel 2, 28 ao 29, disse... E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões e também sobre os servos, sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Bom, é, quando nós pensamos nisto, tá é, Deus é, deixa bem claro né, que eu desejo dele que todos tá, é, participem desse derramar do Espírito Santo. Derramar isso sobre toda a carne. Então, um dos pontos muito essencial é que você perceba tá, que todos que aceitam a Cristo Jesus podem tá, receber essa plenitude, esse derramamento vai tá, se transbordar do Espírito Santo, tá? É, aqui não há mérito, tá? Em, ah, eu vou fazer isso, então eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, eu vou fazer aquilo, vou receber o batismo com o Espírito Santo. Aqui é uma promessa no qual se percebe mais a questão do crer, tá? Eu aceitei Jesus, então, eu creio na palavra que diz que Jesus é o salvador, logo eu recebo Jesus e sou salvo, certo? Então, minha parte é receber, aceitar, é crer. E em relação ao Espírito Santo, também tá é, nos coloca essa questão tá de uma promessa. tá Então, Marcos 1615 diz que ele é ido por todo mundo, quem crer for batizado, né? também este né, poderá falar em línguas. Tá? Os que crerem, falarão em línguas. Tá? Então, creu. Tá? Então, você tem essa oportunidade. É sobre toda a carne, é para todos, essa promessa. A promessa da vida do Espírito Santo nas palavras de João Batista. É, Mateus 3:11 disse eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem... Após mim né, é mais poderoso do que eu, cujas parte é não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Atos 15 tá é Jesus, né? É, confirmando que o tempo da promessa estava próximo, ele disse: Porque na verdade João batizou com água, mas vocês batizássem com o Espírito Santo não muitos não muito depois destes dias, tá? Eu, esses versículos eu coloquei em paralelo para você comparar, tá? Veja que semelhanças há entre os dois versículos e que diferenças existem também, tá? Eu quero dizer em relação à promessa, ok? É, porque às vezes é, nós não paramos para pensar os detalhes e acabamos confundindo as coisas. Então, perceba que quando o texto de Mateus 3, 11, se João Batista acerca de Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Atos 5, Jesus fala que João Batista é, falou, né, é, essa promessa, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tá? É, perceba que não há nesse texto de Atos 1,5 e com fogo. Isso eu é de suma importância você entender, você parar para ler ou ver na sua Bíblia o texto, comparar, tá? Que aqui em Mateus 3,11, se você ler o próximo versículo, está dizendo que o Senhor tem na sua mão né a pá, né é, tem um machado, tá? E quem não se arrepende, tá? vai ser lançado no fogo que nunca se apaga. Tá? O machado está colocado à raiz. Né? Então, Mateus 3, 11, especificamente, tá? não está falando do fogo tá? do Espírito Santo. Está falando do fogo de juízo. Cuidado com vocês confundirem. Tá? Então existe eh, duas opções que João Batista está dizendo. Tá? Jesus eh, ele vai trazer a presença do Espírito Santo à Tona, mas também vai trazer o juízo. Né? Jesus disse assim: se eu não tivesse vindo, né, eh, vocês não eh, teriam que passar pelo juízo. Mas pelas palavras que eu vos disse agora, né, vocês vão ser julgados por essas palavras. Tá? Então, em Atos 1.5, aí sim, está falando do batismo com o Espírito Santo. Mas perceba, não tem fogo tá? em Atos 1.5. Estou deixando bem claro isso para você, né? porque nós somos pentecostais e às vezes, quando lemos algo como fogo, nós já pensamos né, no batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, cada texto deve ser interpretado em seu contexto, ok? É, a promessa de Davi de, do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus despeça seus discípulos, diz que o Espírito Santo estaria entre nós, após ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Então, é, outra questão aqui importantíssima para você perceber, tá, que o Espírito Santo, né, de João 14:16, disse que ele viria, estaria entre nós, tá. Mas muito cuidado, você sempre pegar o texto no seu contexto, tá. É, vamos fazer uma análise geral, tá. Se você não entende no contexto do capítulo, você pode ampliar para o contexto do livro, senão para o contexto de toda a Bíblia. Tá, mais é importante você analisar assim. Então, em relação ao Espírito Santo, né? É, Jesus, é, apesar de ele dizer que ele enviaria, tá? Ele ele é, não está querendo dizer que o Espírito Santo não esteja presente aqui entre nós, tá? Ah, mas como assim? Jesus falou que é, vai enviar o Espírito Santo. Calma, tá? Pensa comigo. É, um dos atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a onipresença. O que, que é onipresença? Que Deus está presente em todos os lugares. Ok? Muito bem. Então é, o Espírito Santo é Deus? É claro que é, né? Nós cremos piamente que o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, também ele é onipresente isto é é impossível, tá? Você tirar o Espírito Santo de qualquer lugar do universo. Ele é onipresente. Agora quando Jesus fala de enviar, ou noutros textos você vai ver que o Espírito Santo veio. No Antigo Testamento às vezes há é um termo que o Espírito Santo subiu, tá? Está falando da manifestação do Espírito Santo, tá, ok? Fica bem claro isso é, aqui, tá, para não confundirmos, senão você acaba tirando, ou eu acabo tirando a divindade do Espírito Santo, e eu digo que ele não estará presente aqui. A promessa se cumpre, o Espírito Santo vem é o ensinador, o consolador e aquele que nos fortalece contra o pecado. A promessa sobre a vinda, tá, é, do Espírito Santo, se cumpriu, né? É, finalmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos, os apóstolos, ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. É, o Espírito Santo é ensinador. Não, não resta dúvidas de que a promessa do Espírito Santo seria o nosso ensinador, tá? e é perceptível em nossas vidas, tá? Então, é muito maravilhoso quando nós percebemos que nós podemos pedir auxílio, né? É o Espírito Santo que nos auxilia a entender o que lemos. E nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. Tá? Então, se eu vou estudar né, é, para a EBD ou mesmo no meu devocional, a Bíblia, eu devo pedir é Ensinar, que o Espírito Santo me ensine, me esclareça tá? o que que o texto está dizendo dentro de todos os seus contextos, ok? É, o Espírito Santo Consolador, adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. E eu rogarei ao Pai ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Veja que Jesus está falando de uma questão é, que Ele, tá Jesus, fisicamente tá, ele está partindo. Né? Jesus está indo ao Pai. Tá? Agora, no Espírito, né? O Espírito Santo, tá? Ele vai manifestar na vida das pessoas. Tá? Essa manifestação do Espírito Santo, a presença, manifesta nos faz perceber que sempre Deus está conosco, tá? Então isso é importantíssimo. Aqui, quando eu disse ele vos dará o consolador para que fique convosco para sempre, está trazendo à tona algo que desde o Antigo Testamento nós não conhecíamos, que é o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, desde o Antigo Testamento conhecíamos o Espírito Santo, mas como uma força, né? como, até como uma presença, mais, assim, é, mais de uma força, de uma capacitação. Tá? Agora, Jesus nos apresenta o Espírito Santo como pessoa. Tá? E esse é um ponto principal, que nós percebamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele nos fortalece contra o pecado. Todo aquele que se achega a Cristo, tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. A certeza desse pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação segundo a misericórdia de Deus. Tá? Agora é muito importante nós perceber aqui que o Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, Tá? Só que Paulo, tá? ele nos instrui em Romanos capítulo, capítulo 12 que nós devemos colaborar com a nossa transformação. Então, já nasceu de novo? Já. Mas precisa haver a transformação. Isto é, é Romanos 12, versículo 12, disse transformai vos Ou seja, você se transforme. Como assim? Pela renovação do vosso entendimento. Tá? Então, eu preciso ler a palavra para que eu entenda o que é ou não é que agrada a Deus. Aí o Espírito Santo me direciona nisso. O Espírito Santo assim me fortalece, me esclarecendo o que é ou não é tá? agradável a Deus. O Espírito Santo prometido por Deus. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. A promessa se cumpriu no Pentecostes e a promessa continua de pé. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes não foi um evento isolado e único. Tá? É muito claro isso. O relato bíblico atesta que em outras ocasiões foram cheias, pessoas foram cheias do Espírito Santo, como em Atos 8, Atos 10, Atos 19, bem como ao longo da história da igreja até os nossos dias, tá? Então, fazendo a diferença na adoração e no serviço do reino de Deus. Então... É, isso é importantíssimo. Se você não tem muito detalhe nisso, por favor, veja a lição número um, onde eu coloquei alguns fatores históricos tá? da questão do Espírito Santo e o seu derramamento. O bat... batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierrez Siqueira, em sua obra, O Espírito e a Palavra, afirmou a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente né, à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo não existe pentecostalismo nem como espiritualidade, nem como teologia. Olha só. Então, existe diferença. Eu já falei na primeira uh, parte desse estudo, né, que há o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, e a ação do Espírito Santo na nossa conversão. São dois pontos distintos, diferentes. Percebe o meu ponto? Tá? Então, eu tenho aqui o batismo com o Espírito Santo e eu tenho aqui Tá? A ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no momento da conversão. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo ia passa a habitar nele. Até porque é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Agora, uma vez que a pessoa já aceitou Jesus, tá? ela pode tá? agora. Pedir o batismo com o Espírito Santo, que é a outra experiência, o revestimento com o Espírito Santo. É, essa promessa cumpriu no dia do Pentecoste, né? no período da Igreja Primitiva, tá? ao narrar a cena de Atos 2, o entusiasmo se soma à paixão ao ver que cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes otorgava. Naquele ambiente cumpriu-se a promessa de Deus. tá? Então, é importante que o texto nos mostre essa perseverança. Né? Por quê? Porque o texto de 1 Coríntios 15, 6 diz que Jesus foi visto né? É em várias vezes e em determinado momento de uma vez por mais de 500 irmãos. Então, mais de 500 pessoas sabem dessa, desse evento, dessa promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas somente, tá, é 120 pessoas né? é, que vão perseverar. Tá? somente algumas pessoas dos 500 né praticamente só um terço perseveram tá foi 40 dias de perseverança né aliás desculpa foi 10 dias tá de perseverança e aí, com 40 dias Jesus subiu aí ficou 10 dias né Ou seja, no dia do Pentecoste tá Há esse derramamento do Espírito Santo mas é a questão da perseverança por que que eu preciso demonstrar perseverança. Não é que você vai convencer Deus, porque Deus quer muito mais batizar a você do que você quer ser batizado, tá? A perseverança é para você deixar claro para você que você quer o batismo com o Espírito Santo, que você deseje no mais profundo do teu coração ser revestido do Espírito Santo, tá? Então, quando você ter aquele desejo profundo, acreditando que essa promessa é para todo aquele que crê, não precisa fazer nada, tá? O Espírito Santo vai vir e você vai falar em novas línguas conforme ele te considera. Então, a promessa continua em pé, o batido com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Essa promessa vai além da igreja primitiva, veja Atos 2:39 porque a promessa vos diz respeito a vós está falando com os judeus a vossos filhos e a todos que estão longe ou seja todos os judeus que crerem né, seriam é, receptores dessa promessa mas também diz a tantos quantos Deus olha só nosso Senhor chamado Tá? Então, a todos tá? que aceitam Jesus em todas as épocas, a tantos quantos, tá? Deus quer batizar com o Espírito Santo. Então, fique claro, tá? claramente para você aí, tá? que Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Basta você Crer, né? Lê o texto de Marcos 16:15 15, 10 mil vezes, tá? Para que fique claro para você que é uma promessa. E essa promessa não depende, tá? De fatores humanos, tá? Depende de você crer. Simplesmente crer e será feito, tá? Ok? Deus abençoe, meus amados. Nós falamos, ensinamos sobre a promessa da vinda do Espírito Santo mostramos o cumprimento da promessa do Espírito Santo e falamos sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Deus abençoe, uma boa IBD para todos vocês e eu lembro que se você quiser o slide, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que está embaixo do vídeo, tá? E você fará parte de um grupo, onde recebe, né? vocês slides toda semana, tá bom? Então, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus e, sim, se inscreva no nosso canal, né? Se você está participando, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho aí na parte direita no superior, tá? clica no sininho para você receber as mensagens, tá? E assim, toda semana você sabe quando é lançado tá? este, essa videoaula. Amém? Deus abençoe, então, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.